Bem, vamos fazer um minutinho de relaxação e aí vamos começar a classe de hoje, parece? Bem. Bem, então vocês vamos a buscar uma posição cómoda para o corpo, para a mente. Agora já entramos uma vez mais no clima, na energia positiva. Quando começamos a falar, recordamos, e nesse recuerdo há uma energia que hoje foi positiva. O recuerdo de entender, desfrutar, saber que sou o maestro de minha mente. Puedo observá-la e elegir o que pensar. Observar e elegir o que pensar. Me mantenho silenciado do excesso de pensamentos porque estou em um espaço de contenção com outros seres que estão vibrando na mesma frequência. Mantendo esse estado de bem-estar comigo mesmo. E abro o lamento para experimentar mais. Abro o coração para entender melhor. Vamos respirando fácil e naturalmente. Mientras estamos aqui, agora, conscientes. Bem. Então, hoje o tema é sobre como controlar nossa mente. Essa é uma palavra bem desafiadora. Então, nós sabemos que a própria palavra controle não é uma palavra simpática, porque dá a ideia de força, de pressão, de tensão. Então, aqui podem ver nessa diapositiva, disse quando quando queremos um um motor. que temos que que hum? os que tem auto aí? Em... Automóvel. Se queremos arreglar um motor que está mal, alguém dijo levar en el no, no, que no, no, no, no, no, no, no, mecânico, não. Há no, conta que não há mecânico no, dia, está todo cerrado. Abrir, la tapa. Abrir la tapa. É a no, Abrir a e ver o Tengo... que passa, ah? ver que passa. Ver que passa não? É, então dentro dessa percepção, primeira coisa é conhecer, porque imagina tentar manejar uma máquina que eu não conheço, um não, não tem assim como, não sei vocês, eu pelo menos não tenho tanto carinho por os, como se chama? Eh, uy, por os manuales, não ler todas essa quantidade de coisa e depois tu vê que faz tão rápido. Então, se dentro desse contexto, necessito autoconhecimento e isso é o que buscamos através dos cursos de qualidade de vida, Brahma Kumaris, trazer entendimento e através dele entendimento de o mesmo, tenho que fazer as correções que tenho que fazer. Em meu processo interno. não é, é um espaço onde o doutor aí não pode entrar. No, o espaço mais sutil é a consciência. No, e dentro dela consciência, o alma tem a mente que nunca para, está sempre movendo. Então, se imagina como entretener a alguém de forma sana que nunca logra parar. Então, se requer muito conhecimento sobre ninhos e sobre mentes. E que dar a ela que seja sano e que pueda mover-se igual. Então, essa a maneira de entender ele positivo. Hoje na classe matinal que tivemos um pensamento muito bueno para esse curso. Dizia que o pensamento é o alimento para o intelecto, que é um tema que vamos ver mais adelante o Intelecto é alguém que pode ajudar a mente. Pode cooperar com ele em grande quantidade. E o outro que é sensato sempre pensarmos antes de actuar. Isso significa ser sensato, pensar antes de actuar. Que não estamos fazendo isso, não? Se si um não corrige a semília, que é o pensamento, tampouco vou ter algum controle sobre ele que ablo e ele que hago, porque vai toda assim na automática. Então, hoje vamos estar vendo esse tema. Podemos avançar de como trabalhar dentro. E agora sim sí vou usar esse pizarrão para facilitar. Se mover de cá, pode acercá-lo para mim. Eu vou vendo por cá e a Irene vai señalizando por lá. Vamos ver primeiro esse primeiro ciclo. Não há que detener em los escritos azules. Ela vai apontando para vocês com seu dedo. Como funciona o ciclo de energia interna? Com isso vocês vão ter uma ferramenta muito boa. Podem ver por aí. Primeira coisa é o entendimento que eu sou. Eu sou o quê? Uma energia espiritual, metafísica. ou cada um de nós tem vida, que é distinto de isso. Há algo que pensa, que sente, que deseja, que tem ideias. A isso se chama alma, e tudo isso, imaginar, pensar, sentir, é através da pantalla, a mente, que nunca para, sempre está projetando. Incluso quando digo, agora estou parado, esse é mais um pensamento, agora estou parado. Então, quando digo, eu sou algo, isso é a consciência, a identidade. Por exemplo, imagina que essa casa fosse vivendo então, ela diz, eu sou a casa da esquina. Então, isso é identidade. Se tu diz, eu sou uma alma, essa é minha identidade espiritual. Se eu digo, não, eu sou Teresa, pura matéria. Então, essa é minha identidade corporal. Entende? Então, para mim, me ubicar em meu processo interno, quando digo soy, é eu sou, isso é minha identidade. Eu sou. Depois, quando falamos eu sinto, eu sinto felicidade, eu sinto vontade, eu estou determinado, pode ser o contrário disso, não? isso significa nosso estado mental, é como está, não? está cozido, está crudo, esse é o estado, não? para que possam ir entendendo sua própria mente. Depois, eu me posiciono de acordo eu concluo algo por mim mesmo. Isso significa a famosa atitude. Por exemplo, às vezes alguém toca o timbre e o não abre a porta. E quando nós outros abrimos a porta, nossa atitude mental é a primeira que abre. Por exemplo, se <risas> si alguém que tu esperava, alguém que te gusta, primeiro você pensa: Que bom bueno que chegou. Eu penso: minha atitude, que bom bueno que chegou se não é sem horário, se não é aquela pessoa que eu imaginava, não? se é alguém que previa que não venera. então se esse sentimento de surpresa quando eu abro, isso se chama latitu. Oh, isso tá dentro. Como eu me posicionei? Estou aberto, feliz uh, por isso eu não esperava justo essa hora? Entende? então isso é muito importante, porque nós outros mentalmente falamos antes da boca. E as almas que somos captamos a vibração. Por isso, às vezes, quando está tentando convencer a alguém e a pessoa disse: "Eu sinto que não estás falando a verdade", porque capta né? a vibra. Então, para entender isso. Depois, eu vejo o mundo e os outros de acordo, não? como eu classifico? Vamos a dar um exemplo: onde eu estou, no país onde eu estava antes de chegar aqui. É um tema muito grande, a avenida de los e Para mim, tem um conceito de hermandade e estou dentro de um espaço que é cômodo para mim, que não foi invadido nem nada. Mas a atitude, para eles, a visão, na maneira como eles veem isso e veem os outros, é como los extranjeros chegaram. Entende? Então nesse momento essa é a visão, os estrangeiros. Né? Para que eu possa entender todo um processo. Vamos avançar para entender. E então vamos à acção. A acção é, eu hago de acordo com a minha visão. Então, vamos completar o ciclo inteiro aí. Eu e o alma. ¿cierto? Está bem na riva. Eu e o alma. Com esse entendimento que quem pensa é o alma, não é o cérebro. Através da mente, penso. Logo, eu tenho sentimentos. Eu sinto, eu penso. Isso é o que chama de estado mental. Estado mental. Depois, eu tenho minha própria opinião, atitude. Antes de falar, eu já me posicionei aqui dentro. Depois, eu vejo o mundo, eu tenho minha opinião sobre os outros, essa é a minha visão. E de acordo com essa visão, eu vou à ação. Por exemplo, uma pessoa que está apenada, que está cheia de sentimentos de pena, então ela vai à ação, levando toda essa energia de pesar. E isso entra naquilo que nós outros hacemos. Se saímos assim, cheio de energia, de dita, vamos poner isso na acção. E diz, ui, ui, todo fluiu. Pero fluiu porque eu estava ali. Então vocês podem se auto-observar agora assim e ver, onde estou? Isso é meu estado mental, isso é atitude, isso é visão, porque eu sei claro quando estou atuando. Mas os outros são sutiles. Né? Então, depois podem sacar uma foto, pela diapositiva, ver o quadro, e de fato Vamos seguir adelante e ver a mesma coisa. Ah, é, é bom bueno ver que ela está sendo o que Cada vez que nós passamos por este processo, cada vez reforça a consciência, a memória. Cada vez. Vai rotando, rotando, rotando, até que se vuelve um hábito. Aí que é o porque se é bom, é bom, hábitos. Mas atualmente, temos mais hábitos que tiram. E esse repetir, tu pode mover, aí vai repetindo, repetindo, repetindo, até que cria um padrão de consciência que é muito, muito difícil mudar. É possível, mas é difícil. Como, se de conta, não? Que tu fumou o primeiro a aos 15 anos. Certo? se de conta. E aí, los 50 anos, o médico disse, não, já não é possível, tem que parar. É fácil ou é difícil? É super difícil. No, porque, mira, quantos cigarrinhos eu fumei nesse tempo, já é inconsciente. Ele mesmo serve para relações, atitudes, trabalho. Então, vamos avançar. Aí vai rotar, rotar, rotar para ver como sí, Muito bem. Agora vamos a ver um outro exemplo igual, onde vamos trabalhar com situações. E vocês, depois de entender isso, vão ser vocês mesmos. Então, ojo por lá, onde a Irene vai estar mostrando, ou na pantalla do computador, cada uma dessas coisas, não? Primeiro vamos ver uma situação, a consciência, a identidade, nosso estado mental, a atitude, Visão e acção. Podemos avançar para ver uma situação que vamos a já? Então, se a situação é... Alguém em quem confiei muito me criticou em público. Imagina essa situação. Alguém em quem eu confiei muito me criticou em público. Consciência e identidade. Vamos ver o que passa aí. Então, se aqui veja... Como é minha consciência nesse momento, minha identidade? Me sinto como traído, não? Sempre fui fiel a essa pessoa. Agora sou uma vítima dela, não? Como me desnudou em público. Esse é lá consciência aqui de eu estou agora com essa situação. Qual é o meu estado mental? que estou sentindo aqui dentro? Indignação, rechazo. Hum? Então vamos, a que atitude me vem, eu quero me defender, essa é a prova, mas o erro principal que temos, o pior erro é que nem tenta defender. Como, deixa me provar que tu está equivocado, vocês podem recordando de situações aí. Muito bem, qual é a minha visão agora sobre essa pessoa, eu tinha como alguém confiável e logo em público, qual é a minha visão agora sobre essa pessoa? Já não é meu amigo. Me sentimento é que essa pessoa era minha amiga, então agora não é meu amigo. Porque isso é algo que não, não é, como se chama, de acordo com alguém que é meu amigo, alguém que está ao meu lado, certo? Que poderia, por lá menos, ter falado individualmente. Não? E então, qual é a acção? e o alma pensa em tomar através desse mente. que tudo isso está passando na pantalla dela mente por isso que eu não canso muito tão cansado trabalhou muito não tanto então o que poderia ser é que pensamos muito não incluso em casa às vezes não se cansa Incluso em vacações porque não para de pensar não? então se a ação é que eu quero pedir satisfação em público, se possível, como coisa. Um completo é como quando uno não tem controle, não não logra. Então se faz o que em português se chama um papelão frente a todo mundo, não por uma situação que é entre duas pessoas, já. Muito bem. Agora vamos ver depois desse curso. Aqui que isso vai passar hoje quando você vai chegando em Lacasi. Aí espero que recordem ele. Curso. Todo o que vimos na primeira classe, então, se a hora de eu tenho mais claridade e na situação, é que a hora de eu já penso melhor. Certo? Eu já sei a importância do positivo, sempre recordando que o positivo não é negar a situação. Não é negar. É não poner mais fuego. A situação sucedeu? Sucedeu. Mas eu não vou criar uma reunião só para falar isso, primeiro que já sucedeu, segundo que não interessa aos outros, porque normalmente o que é que incrementamos a energia negativa, aí alguém disse: não, eu também passei por isso, vou contar como foi, assim criou o um círculo. Muito bem, então, consciência de identidade sempre fui fiel, agora sou na vítima, se eu estou bem, internamente, tranquilo, se meditei, se teve um bom dia. O normal seria também na outra possibilidade. Cada um é cada um. Eu sou eu. Eu não faria isso que esse amigo está fazendo. Isso é o sentimento dela identidade que eu tenho. logo qual é o meu estado mental? Que antes foi indignação, rechazo, raiva então, se agora, e nesse momento, lá apreciação calma los hechos. É como pensar eu conosco essa pessoa. Essa pessoa é minha amiga, aí tá passando algo. Entende? Isso é sabedoria. Mas às vezes não vem na hora que necessitamos. Não vem nessa contenção. Quero defender-me. No, que era a primeira atitude negativa. Agora, positivamente, nós outros poderíamos elegir pensar, tentar compreender algo está passando com esse amigo ou essa amiga. Isso não é normal dele? De como poderia ser comigo também? Não? Quando que eu saio ou mudela de coisa la, de la elevada, real? Quando eu não estou bem comigo mesmo? Então, se o controle emocional às vezes se escapa. Mas normalmente, quando é outros, um não pensa assim. Mas quando sou eu, ah, eu tenho muitas defensas personais. O outro deixou de ser meu amigo. Então, qual é a minha visão agora? Observar desapegado. O que significa observar desapegado? Ter uma mirada tridimensional: presente, passado, futuro isso está acontecendo no presente, mas isso não passava. Então, dar-me essa oportunidade de repensar de uma forma consciente, sem alterar a energia. Muito bem. E na ação, quando eu penso em pedir satisfação frente a todo mundo, não, como uma uma maneira de, de vingar, esperar o um momento oportuno para ter uma conversação de forma positiva. E se não surge o momento hoje, é melhor outro dia. Incluso, já passei isso várias vezes, incluso quando tu deixa para outro dia, tu te sentes melhor, porque já passou o susto. No? Uno tem mais e começa a ter bons desejos, não repensar. Será que eu não percebi que não estava bem? Ou será que está passando algo na família? Será Que tá com alguma enfermidade, não? Então, você não pode pensar, ah, mas esse é passivo. Isso não é passivo, isso é ativo de não perder minha, minha saúde mental frente a um de uma mente que aparentemente não está bem. Então, se antes nós outros não tínhamos essa informação, qualquer pessoa que causa um dano no ambiente, eu não classificar não está bem, não serve, não deixa mais entrar, não. Mas o calmo é primeiro. E quando sinto que é o momento, eu poderia falar contigo hoje sobre essa situação que passou, porque não, não o tenho claro. Não entendi. Vai separar a visão. En el momento de, de la parte positiva, ¿ya? ¿Qué es esto de la visión tridim tridimensional? Tridimensional, ¿no? Tridimensional. Observación desapegada, de visión sí. de los tres aspectos del tiempo. Por ejemplo, yo conozco a esa persona. Uh -huh. Hay una historia ahí, en el pasado, donde yo ya, ya tuve una experiencia con quien quer que sea esa persona, ¿cierto? Y en el presente, eso sucedió. ¿no? Sí. Es un hecho. Mas o futuro depende de mim. Se eu simplesmente já servo, todo aí de menor e para mim, tchau, já não hablo mais contigo. E sí. a possibilidade de salvar nossa amistade no futuro é criar um momento. Isso pode ser com amigo, pode ser com pareja, incluso com amigos. Às vezes eu escuto alguém dizer: Ah, eu tenho padre, madre, tenho, mas eu não hablo com ele há três anos. Eu não hablo com ele. No, uh, podría pensar en hablar porque se muere o pasa algo contigo con él. o no. Ah, no, no pensé en eso. Ya, ¿entiendes? Entonces, sí. a veces pasa con nosotros. Uy, y estamos aquí de paso, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre eso? Escribiendo y aquí pueden ir preguntando. Preguntaron sobre los tres aspectos del tiempo y lo contesté. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Para que agora vocês vão usar seus su propio, próprios, seus próprios, uma para trás, sua própria pantalla e vão criar, que está muito para cima, não se vê. Vamos criar nós mesmos agora, ver se si entendemos, vamos criar uma situação, ex consciência e identidade, minha estado mental, atitude, visão e ação. Ah, eu não posso. Pode vir atrás, não entendeu? Está cá, está lá. Por que necessito criar? Porque quando passe comigo, eu vou recordar esse exercício. exercício. Além mm. disso, tenho no quadrado, posso sacar uma foto e pensar, a situação está clara para mim, a identidade também, porque sou eu mesmo. Mas qual é o estado mental? É estado mental, a atitude ou a visão? Então, se aí tá muito claro. O estado mental e como estou sentindo tudo isso. latitude é minha posição frente a algo ou a alguém. A mirada é como eu ouvir isso. Por isso que às vezes as pessoas dizem Ah, penso que estás tendo uma mirada equivocada. Não é com esse, é por dentro. E, que não vou fazer então? a hacer, ah, criar. Aqui e já. Com um caderninho aí. Vamos criar uma situação, consciência, estado, atitude. Você cria um problema e logo resolve a barra. Isso é muito fácil, certo? Vocês então, vamos? Vamos dar para isso uns oito minutinhos, não? Porque são a primeira parte é fácil de criar, é uma situação que não está bem. E a segunda é no passivo, mas nativo, produtivo, positivo, sábio. Como tem um exemplo aí frente a vocês, é simplesmente crio uma situação de algo que não está bem, e aí depois vou ver como eu faria com uma nova atitude mental positiva. Bem, vamos preparar para identificar quando passa algo ou para ajudar a alguém que necessita às vezes, não? ¿Cómo estamos? ¿Listo? Muy bien. En está listo, está casi listo. Entonces la pregunta es, ¿está claro para mí eso? Es que todos nosotros pasamos por situaciones. No es una cosa personal. El mundo no está contra mí. Yo estoy en el mismo barco que todo el mundo. Solo que los hechos son distintos. Então aquilo que estamos oferecendo é es uma ferramenta para poner um outro tipo de energia. Repito, não é passivo. Eu posso fazer algo, mas a maneira como eu hago algo pode ser beneficioso para mim para os demais e pode piorar a minha própria situação e, inclusive, a vezes terminar uma amistade, uma relação. Um problema no trabalho, no trânsito, porque não há a mente nerviosa rápida, não dá espaço. Então, depois, mais adiante, vamos ver, inclusive essa hora, que há um outro órgão sutil que pode ajudar a acalmar a mente. Já? Então, podem levar essa tarefa. Se si não terminaram ainda, me encantaria receber a lista na próxima classe. Se si querem me entregar, me encantaria. Eu também estou assim por acá, mentalmente mirando os quadraditos. E ¿no? definitivamente nos passa, sem exceção, com todos. Incluso dentro dela espiritualidade, minha experiência é es que é um campo energético onde há mais provas, porque, mientras mais nós hacemos mais captamos a sutileza de los procesos então vamos avançar e aí o que vemos não dá para ver o que está escrito arriba pero la irene pode ler aí por favor arriba bem arriba todo lo que tu pensas, habla e as vuelve então, aí entra um entendimento que é distinto da lamento. Recuerda quem vinha na primeira classe. Lamento é um órgão sutil, sensitivo. Se eu digo para ela, não pensa, ela pensa mais. Se tu diz para ela, não quero recordar isso, vai recordar mais. A linguagem não, não funciona para ela. Sempre pensa, é como um ninho. Tudo que tu quer sacar vai provocar mais atração. Então, eu tenho que hablar, explicar e conquistar para que seja a minha amiga, então, aqui a hora quando se trata de perceber que todo o que eu penso, a energia sai de mim; todo que eu falo, o sonido saiu de mim vai para mim, isso requer ativar outra coisa que se chama intelecto. É a capacidade do alma de entender. Ou às vezes as pessoas dizem, esse não tem cérebro, não tem nada a ver com o cérebro, está em alma. ele intelecto, a mente, os registros de memória estão em alma. vocês então, Lleva isso, mente à Ele que tu sente, pensa, ela só projeta a imagem, só projeta, ela não discerne se é bom ou se não é bom, ah, por mim eu poderia comer cinco chocolates à uma vez, eu poderia comer duas pizzas, três paquete de lado. me encanta, Ele intelecto já ia mira, melhor não tomar tanto, pensa na consequência. Isso é ele que estamos vendo aqui, lá a energia que sale volta. Então se eu tenho que, como a minha mente lhe gusta sentir-se bem, estar contenta, mas ela não discerne, eu tenho que ensinar Mira, se nós outros miramos por aqui, vamos ver um paisagem muito mais hermosa Ai, verdade? Deixa ver. ¿No? se si nos outros com essa pessoa, sim, sí, vamos lograr muito mais, vamos provar e hablar contigo mesmo para cambiar ele que proyecta en lamento. Nadie puede hacer isso para mim. Então, esse entendimento, a energia que sai de mim não pode voltar para a não pode. E com isso que já te relaja com essa história Ui, a vibra dessa pessoa me põe para baixo. Não, a vibra dela pessoa não põe nada para baixo. É o que tuasse com a energia dela que te põe para baixo. Ou se si alguém põe uma basura na porta, que você ¿Eh? faz? Não necessita nem pensar, não? Se amanhã tu abre a porta e tem uma basura imensa na porta, que você faz? Obvio, o que não vai ser é pôr para dentro, certo? Pero nós outros é o contrário. Alguém vem, fala, fala coisa e nós outros ponemos tudo para dentro e molemos e tomamos <risos> o e passamos o resto do orgullo e guardamos um pouquinho para tomar à noite, certo? Já que ela falou isso me quedou aqui dando o Eu falo isso com experiência que eu também passo por isso exatamente assim. Uno pega a coisa mala e mete para dentro. Vá para a cama com isso, desperta com isso, vá para o trabalho com isso. Não? Se chega no um WhatsApp da pessoa, então. Uh, uh, vamos avançar? Muito bem. hora para a nossa última diapositiva, são padrões de pensamentos. Oh, já vimos Patron. como funciona o ciclo. Patrões. Patrões. Patrões de pensamento. Então, aqui vamos ver a mesma coisa antes e depois vem ele patrão. Situação, avaliação, resposta, interação, resultado. Vamos tra traduzir isso. Situação é um eixo. Evaluação, mirar essa situação respuesta, ¿cómo voy a contestar a eso? ¿Ya? ¿Cómo contestamos? La interacción es como una relación con eso mismo, ¿no? Y el resultado. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a poner para nosotros mismos, ¿no? Entonces vamos a ver la forma que no es la positiva para nosotros primero. Tengo una entrevista de trabajo. No hice el curso aún. Ou não entendi o curso. Já? Então, qual é a avaliações? Então, Você como eu estou trabalhando com isso. O mercado de trabalho é complicado. Nós né? estamos em crise. Há outros 100 candidatos. É minha sexta tentativa nesse mês. sexta entrevista. A resposta, não? Né? Que decidi internamente, vou a tentar. Creio que não vai resultar. Para aí, eu não já vai imaginando. Como vou interagir com isso? O é, que passa comigo dentro? não Mi, Minha relação comigo mesmo. Falta confiança e me sinto nervioso. Não? E o resultado, solo para confirmar, fracasso. Repito aqui, que é o sentimento eh, como um se sente, oh, me escapou a palavra, não é negar. É certo que o mercado de trabalho está difícil, mas se eu me preparo, quizás, não? certo? Então isso é uma realidade, mas eu também sou uma realidade. Então antes, se eu já vou e não eu vou viajar, Uy, será que o avião vai cair? Ai, está caindo tanto o avião ultimamente. Uy, o mundo está terrível. E se me chamam no passaporte. Ui, onde vou meterlo? É tanta preocupação que tu não desfruta nada, certo? Entre outras coisas raras. Então, vamos ver agora como seria se eu logro conquistar a mente. Não tenho que controlar, a TARNA, é impossível. Então, vou fazer amistade com a mente. Tenho uma entrevista de trabalho. Essa é a realidade. Tenho uma entrevista de trabalho. Isso já é algo para animar, se certo? Porque é tão difícil atualmente. Então, como me posiciono sobre isso? O mercado de trabalho é complicado. Aún assim, tenho confiança em minha capacidade. Estudei harto para isso. ¿no? Porque se si eu não estudo, não me preparo, claro que vou ter desconfiança de meu potencial. Óbvio, certo? Eu tenho que me preparar. Ah, que eu já fiz isso tantas vezes, não importa. Prepara de novo. que Não? Eu conheço uma pessoa em Chile que ela é diretora de uma orquestra e realmente ela admiro porque cada vez que ela tem concerto, e ela é antiga nisso, ela passa dias estudando. Pode falar com ela? Não pode estar estudando, não atende telefone. À tarde vai estudar também. Então ela se cerra e estude, estude como se fora a primeira vez. E a orquestra ensaia toda a semana. E realmente no dia do evento é eh, wow, o A, uma não Então, se realmente eu sei que é, eu pus energia nisso. En então, pelo menos eu mereço. Então, é preparar-se. Decido, a resposta, decido, não? Vou fazer, penso que pode resultar, não que tenha sido. É possível que logo por porque não? Se não, pelo menos tenho consciência tranquila, não? A interação, como me sinto de eu comigo mesmo, estou confiável, estou controlado emocionalmente, e ¿Mm? pode ser que tenha êxito, tem tudo para ser exitoso. Então, se nós aprendemos esse arte de ser nossa parte, bem hecha, não mira se si os outros hacen ou não, mas pelo menos para que eu me sinta digna comigo mesmo. Como quando. Quando você está com alguém, tem todas as atitudes. Se si está sola, câmera Não. Solo acompanhado vai buscar manter minha autenticidade. Taner esse autorespeito. Será que há algo mais? Ya. Vamos falar um pouquinho da meditação Raja Yoga e aí vamos terminar com o nosso horário. Então, o que vamos levar para hoje? ¿En o que entendemos? O ciclo de pensamentos. Que tu vemos. Agora, como entender e manejar os padrões de pensamentos? Como eles se armam dentro do hábito de que nós não fomos educados para pensar? Não fomos. Então, a máquina se sola. É esse programa, desprograma, programa, como ele quer. Pero agora o maestro despertou. Quem é o maestro? Eu a alma. Eu, eu sou o dono da mente. Eu não sou a mente. Eu tenho a mente. Isso ajuda muito. Como eu não sou braço, eu tenho um braço. Então se ele me dá muito problema para matá é uma maneira. mas a mente não tem como matar. Não é possível. Entonces la meditación nos ayuda a organizar e calmar a energia mental. Uh -huh. Então praticar a consciência de alma, ter o de que, que há uma fonte de energia positiva, uma fonte, um oceano. Repito, não se nega o momento difícil. seja, si eu tenho um dolor, eu não posso negar o dolor. Então eu às vezes Observo o dolor como se si eu estivesse separado. Abro mentalmente com ela, mas dá como um espacito, não me invade. Eu estou com dolor, eu não sou. Eu estou cansado, então eu necessito descansar, não sou cansado. Então, essa prática de recordar que eu sou separado da matéria, mas eu vivo dentro da de matéria. Eu tenho minha própria maneira. O origem da alma humana é bueno O origem é bom, bueno. A pior pessoa, a mais violenta, já foi boa. Se si pudermos ver sua história, entenderíamos o que passou com esse ser para chegar a esse estado. Não nasceu assim por la primeira vez. Então isso aumenta a nossa compreensão e conectar-se com Deus, com a fonte de energia universal, cheia a nossa bateria. E se eu estou cheia, é mais fácil lidar com problemas. Oh, penso que já tiveram nessa experiência, que às vezes tu está assim, oh, quase pegando fogo, não? e entra aquela, aquela santa pessoa com paciência, assim que, tudo bem. Vamos falar sobre isso, não se preocupe. Vou ajudar, estou aqui. De onde vem esse santo? Oh, e tenho uma mirada, assim, tão clara. minha mas podemos fazer assim? Ou quizás vamos por aqui? Como não pensei nisso? Porque a velocidade é muito grande. Então, esse curso, tenho certeza que vai lhes ajudar imensamente. Porque é muito prático, é para cá dentro. Uma hora, quando passa na situação, tu vai ver quando vem um padrão mental, que é aquele que sempre te lleva, não, não, não, não, não, E se te sente assim, persistente, me preparei, não, então, claro, tenho que me preparar. Não? Sei que vem, é, é, não sei, tem, há-se de conta, o que vai pensar para dizer, seja, eu tenho um, um paquetito de açúcar desse tamanho, na minha já, ah, que eu vivo só, já. Pero aí, logo chegam três amigas que não avisaram, Sim, não avisaram que venia, não alcança. Então, qual é a mensagem aí? É bom ter um pequeno estado. Não? Allá, em Chile, quando houve o estalido social, tinha que correr tempranito para lograr um quilito de alguma coisa e a cola era gigante. E não podia comprar mais de um, porque tinha que ter para todo mundo. Então, se aí não vê a importância, quando está tudo bem, faz um pequeno estoque de coisas físicas. E aqui é, estoque bem. Ah, que estou tão bem, não necessito meditar. Ademais, hoje, no final de semana, feriado. Eu aprendi que esses dias é melhor meditar mais, porque tem um pouquinho mais de tempo. E põe no estoque. Nunca pensei que minha melhor amiga ia morrer. Eu sei por todos os quatro semanas. Só o que uno não vê passar por a família, não é sempre com os outros. hasta que um dia, ah, onça. Tema dela casa, revisar bem esses pontos, não, e ver se está clarito para ti, de maneira que eu possa ajudar outros quando passa também. Certo? Nossa primeira, nuestra próxima classe é? Hum? Próximo lunes. Próximo lunes, muitas gracias. Mientras eh, estava, quando terminou a meditação, antes de começar o curso, tivemos uma pausa de 20 minutos e vi que meu celular estava cheio de mensagem, no meu celular de, de acá. E as pessoas estavam perguntando, "Ai, meditação hoje? Há curso hoje? E eu falei, sim, sí, todos os lunes, mas parece que não quedou tão claro que era na sequência. Então, temos que Reenviar de novo para que todos sepan, não que temos mais benefícios sim? e inicemos todas as classes, mas claro que pode vir sequer a la última classe, deve haver algum benefício. Sim? Então, se o momento de silêncio, de tranquilização, graças a todos que estão por adiar, com sua paciência, graças a Lídia que está nos assustando, a Irene, a Zaina, nosso fotógrafo Ángel, lá em fundo pelo espaço e bem, então vamos a ser um momento de silêncio internamente a hora com mais claridade vamos observar como está o movimento da mente a mente está mais Calma na hora do que quando entraste aqui ou está mais agitada? Só observo. Estou saindo com mais claridade mental ou me sinto mais confundido? Confundido. Só observo. Agora miro minha própria pantalla interna com respeito, com consideração. Agora posso te compreender melhormente. Agora vou estar mais atento a cuidar-te, cuidar todo o que estou repassando para ti. He entendido o que me pertenece. Entonces, vamos a trabajar juntos como un equipo. Permanezco en ese estado de concentración y liviendad a la vez. Porque estoy bien. Estoy con, en buena compañía, en un lugar seguro. Incluso quando retorno a meu hogar, vou nesse estado mental de que tudo está bem, porque eu sou alguém especial e puedo fazer com que tudo esteja bem. Um shanti.